Muito bom dia para você! Chegou a sexta-feira, 5 de outubro e o nosso balanço de amanhã está apenas começando Solta o sol do sol. Sexta-feira, tu gosta, né? Você quer dar uma olhadinha? Como é que está o dia hoje? A preguiça está maior, eu te entendo perfeitamente. Está mais friozinho hoje, diferente dos últimos dias, né? chove em alguns bairros aqui do Rio de Janeiro. Olha só, para você ter uma ideia, o vento que está aí na Lúcio Costa. Dá para perceber ali pelas árvores, se você vê à direita do seu vídeo? Olha só como é que as árvores estão balançando, hein? Venta bastante neste momento na Barra da Tijuca. Temperatura agora 22 graus. Como eu falei, chove em diversos pontos da cidade. Choveu bastante na madrugada, na zona oeste do Rio de Janeiro, zona sul também. Muitos relatos que nós estamos recebendo aqui de chove, chuva, chuva forte durante esta madrugada, já já todos os detalhes pra você, a gente tem mais alguma câmera pra gente mostrar do Sete Rio outro ponto da cidade? Tem, temos lá na Copacabana, vamos dar uma olhadinha? Direto pra zona sul do Rio, eu falei que na zona oeste estava chovendo, zona sul também com chuva, mesmo assim, algumas pessoas estão ainda aproveitando pra dar aquela corridinha, não pode perder o pique, não vão deixar a chuva desanimar pra fazer um exercício, né? Mas que a gente fica mais preguiçoso, isso fica, fala a verdade, 6 horas e 31 minutos. Durante o nosso telejornal a gente já passando toda a previsão do tempo pra você e também já passando o fim de semana pra você conseguir se programar. Domingo de eleição, tá cheio de programação, já já todos os detalhes pra você. Uma perseguição na Zona Norte terminou com um motorista de ônibus atingido por uma bala perdida. Três carros com criminosos armados fugiram, isso da comunidade Jorge Turco. Eles fugiram, gente, em alta velocidade. Agora, ao chegarem em Coelho Neto, foram surpreendidos por policiais e militares e é o que aconteceu? Aquele confronto, né? Essas imagens foram registradas por telespectadores que mandaram pra gente. Repara ali que tem um ônibus que bateu, porque durante esse confronto o carro perdeu a direção, bateu no ônibus também, que bateu, acabou batendo no muro, como a gente pode mostrar nessa imagem, dois veículos com bandidos eles conseguiram fugir e agora o resultado um criminoso ele foi baleado o carro desse criminoso acabou se chocando no poste e o motorista da linha 685, que faz o trajeto Irajá-Meia, aquele ônibus que nós vimos ali, né, que acabou colidindo com o muro, ele foi atingido ele por uma bala perdida. Ele perdeu o controle do ônibus, bateu no muro da casa, agora o detalhe aí que a gente pode mostrar na imagem. Agora, a gente, a gente vai falar da Praça Seca. Ontem nós mostramos, né, que teve. Tá escutando esse tiroteio lá? Ontem nós mostramos que teve uma operação policial, porque foi mais uma madrugada de tiroteio. Agora, durante esta noite, não foi diferente, não. Isso foi gravado durante a madrugada também. Então, olha só a situação, como é que está por lá. E um detalhe, uma resposta, uma confirmação que chegou agora pra gente: um casal, durante esses disparos aí, as pessoas acabam tentando fugir, né? Um casal fez isso, começou a correr no meio da rua. E sabe o resultado disso? O casal foi. Foi atropelado por um ônibus do BRT. Depois do intervalo, eu trago todos os detalhes para você dessa história, atualizando a situação do Rio de Janeiro também. Então não saia daí que a gente já volta. Hoje, 10 e meia da noite. A Fazenda.